De 0 a 10, com bom mentiroso achas que ele é? Ah, é, é um 4. Mas é real porque tu és aquela pessoa, então tu sabes que não és assim. Então tu estás, começas a entrar na, naquela cena, foda-se eu não sou assim. Estou-me a vender assim, mas não sou assim. Um estilo de vida que não é saudável e que promove isso um, como se fosse saudável que é euro. E tu recebeste críticas de machista e racista só por falares de... de coisas. E a questão é... o que importa ali é o oposto. Tu estás a falar de mim, tipo, eu me a defender. Parem que usar... A cena do argumento, usar a carapuça, é estúpido, não faz sentido, mano. Se eu estou-me a dirigir a tia, mano, eu vou-me defender. Não, não, tipo, não me serviu a carapuça, é, é estúpido. Se tu não concordas inteiramente com todos os pontos daquela agenda, tens o teu rótulo e és uma merda. Até logo, e o que é que tu fazes? Tu não, mas o que é que muita gente decide? Pronto, então eu vou àquele lado que até me ouve. E acolho mais ou menos a minha opinião. Continuamos sem introdução e lamentamos a toda a gente que chegou esta semana que não temos cúmplice aqui no Nuance. Tentamos ser diferentes, portanto chamamos cúmplice às pessoas que recebemos aqui. Uh, Vão notar que o meu parceiro está um bocado tristonho, desolado <risos> hoje. Aconteceu uma coisa chata, um vidro partido. Num vidro, é, é tipo a porta. um vidro. A porta em vidro. A porta é em vidro e aquilo por alguma razão rachou. Ah, por isso pá, deixem like, nem que seja por isso, porque nós temos a porta do estúdio partida neste momento. Exato. Ninguém é, sabe porquê. são like fenómenos que quem nunca, não é? E Exatamente comentem, dizer que tem muita pena, façam um crowdfunding, isso, era é isso a que era. A porta é a cara. A porta é, é, toda é cara. Em vida. Mas agora por acaso eu gostava agora a falar a sério, se quem percebe de portas e de vidros, <risos> se é possível o calor fazer tipo lascar uma porta. Não é lascar, é que ele está é completamente rachado não. Pronto, já falamos o suficiente sobre a porta Eu lá, acho que não Mostra que é para o <risos> carro Desculpa, vamos lá Vamos lá ao tema Olha, eu tenho assim Um tema surpresa para ti Que tu até achavas que eu não ia trazer porque combinámos Mas há uma coisa Engraçada que temos de discutir sobre o caso Da semana, a Operação Marquês, José Sócrates 0 a 10 com bom mentiroso achas que ele é? É, ah, é um 4. É um 4. Não, um 3. Um 3. Okay. É um é mau um mentiroso, não. Porque toda a gente sabe. Pá, mas, mas imagina. Não, desculpa, desculpa, desculpa, vou reformular o que eu disse. Uhum. Ele, ele é um bom mentiroso, porque ele era durante muito tempo, mas quando tu és apanhado, tipo, é, é muito difícil tu conseguires dar o comeback, né? Sim. O que é que ele pode dizer? Pá, <risos> ele está a dar muitos comebacks. <risos> Ai, Aliás, é... eu li 25 páginas, as primeiras 25 páginas do livro dele. Está <risos> mesmo, <risos> tá mesmo a. A dar o enredo. Eu vi, eu vi a entrevista que ele deu. E então, Pai, achei aquilo lastimado. Imagina, se, se ele tivesse uma desculpa plausível, era gasto se safar? Pois é. Mano, mas que desculpa. Imagina, tu não és um bom mentiroso. Eu? Não és um bom mentiroso, não és uma pessoa que mente normalmente, por isso faz ti uma mentirosa. cada a são melhor pois é que classes. É não, não, não és, não és, não és, Tu não mentes por, por natureza. Um, eu já minto mais que tu, um bocadinho. Um bocadinho, um bocadinho. Um bocadinho, um bocadinho bem, eu acho que é muito difícil, quando és apanhado à prova estás a ver ainda para mais estás a ser julgado na praça sim, sim, então, que é sim tu podes não, ele julgado dizer? na praça já foi ao tempo sim, mas e, quem, e quem quiser uh, saber ou ouvir uma discussão sobre este tema uh, pode ir ao nosso Instagram terça-feira fizemos uma live muito interessante com o João Maria Joné uh, mas estavas a dizer oh, não, espera aí, se ele tivesse uma história plausível ele é narcisista e manipulador o suficiente para se safar o problema é que isto. Bem, não tem Epá, que ir mas mesmo. ele não responde às perguntas. Tu, para tu mentires aquele nível, tens de saber responder às perguntas. Ele dá voltinhas. Mas é assim, há factos suficientes para que ele não possa responder às perguntas. É isso que eu estou a dizer. É? Ele é muito é. bom é a dar a voltinha. Pois oh, é? Ah, mano. Não acho é que ele seja muito bom a dar a voltinha, porque. Neste, não, intenção, neste, não tens neste contexto Sim. em específico. Agora, já não sei. agora Agora, neste contexto. Pá, melhor mas... que ele é o António Costa. Era o António já há muito Costa tempo que se... pois se mas disto. Mano, man, e eu. E Pá, mas mas eu acho que elas é tu não achas que é um bocado lastimado o quê? o que, que, que se passou o que é um primeiro-ministro ser corrompido daquela maneira claro que é, e, é mas não assim. a, mas não acontecer assim nada de especial imagina agora no falando no ponto de vista da plebe do público ok né tu roubas uma televisão sim. estás fodido okay. em, em termos comparativos sim, ao... sim, sim. Pois, só que isto é um meio muito mais sinuoso, são crimes mais difíceis de provar, aquele tudo que falámos na live, não é? Não. E atenção, esta coisa do mega processo não ajuda a nada. Torna-se só tudo muito mais complexo. Isto é alta, cria tanta folha. É. Imagino o, o Pano que sabem, a chorar. A a que a falar. Hã? O Pano a chorar, a ver aquelas folhas todas. <risos> tanta árvore morta com <risos> 22 volumes. <risos> sabe, só da decisão <risos> instrutória. <risos> rapaz, só não eram pai 20. <risos> Apá, não não a sentença. Não há, a mas, não mas há ouvi uma cena. Diz? Não há computadores. É, eu podia ler aquilo no iPad. Não há, tá não. Acho que já chegou a um ponto que também tem que evoluir sim. um bocadinho a nível de, okay. de sustentabilidade. Mas uma coisa interessante que é, que eu, eu não sei, acho, acho que foi o, o, no, um, no Ricardo, no programa que ele tem. O Tinasico. Ricardo era os prêmios. Muita formalidade, Ricardo. O Ricardo. <risos> <risos> <risos> o Ricardo, que ele fez uma coisa muito que por acaso vê nuances e deixa sempre like. Exato. <risos> que, eu, que, eu, que eu achei hilariante: que é, ok. Uh, a lei. Estás a ver? É, é, tipo, a justiça é uma coisa, lei é, é outra coisa. totalmente É muito diferente. Certo? É verdade, sim. Tu sabes que hum, aquele gajo foi corrompido, roubou milhões ao oh, Estado, sim. mas está fodido para o acusar. É sim. Isso? sim. Então, mais ou menos. Sim. sim, mas... Sim, sim, sim. Então, vamos acusá-lo de outras merdas? Tipo, ele tirou a máscara dentro da coisa, cuspiu 4 mil paus, pumba. Claro. Mil paus. Então começamos tipo a não, droga. Não, mas há <risos> sistemas legais onde isso até é mais interessante porque é possível fazer isso. E vejo, Por daqui exemplo, daqui a 600 mil anos tem aquele pago. <risos> <risos> Se não, não feliz, a multa é? já estaria mas há, há coisas que podes, que, que podes fazer chama-se o princípio de eficácia, é que tu vês isso os americanos, quando vês uns filmes os procuradores a discutir, vamos acusar este gajo disto ou daquilo, não daquilo que é mais fácil ali preso, no nosso sistema tens que acusar por tudo e mais é. alguma coisa é. É. Estás a ver? mas também depois de lá está, levanta outras coisas não é? Mano, o Al Capone foi preso por fraude fiscal. Exatamente. <risos> Exato. Exatamente. É, é sempre o é um exemplo mais conhecido. E se calhar se isto, fosse, se isto fosse dividido, era muito mais fácil prender a Sócrates por fraude fiscal. Vamos ver o que é que diz a relação. Bem, passando à frente, não é? A não ser que tenhas mais algo. Não, por acaso agora que, que eu falei do, do Ricardo Sim. Eu não sei se isto não tem. Não, é uma coisa, nós não falámos nisto na reunião do podcast, Estás mas que, que é que eu até era, era para te perguntar, esqueci é assim, e a ti também. Se tu viste o programa do Bruno, o novo, o princípio Não vi, filha. não vi, não vi. Pronto, então, não falámos agora sobre isso. Mas queres dar uma. Não, achei. Uma acho, queria, queria, se tu visses, queria tipo a tua opinião sobre o que é que tu não achaste. Não vi, pá, porque eu não vejo televisão, simplesmente vi, soube que tinha saído porque vi alguém a publicar stories sobre é. isso. Não sabes que o, o Nogueira está... Nem gosto assim tanto do Bruno Nogueira. Não, não gosto assim tanto. Um eu gosto muito, mas o Nogueira tem, tem, tem aquela... A onda né, que ele trouxe com os lives. É isso. Fizeram-te é. a fazer dele, uma, uma coisa também que, que eu acho que... que ele não é. Que ele, não, ele é, mas oh, não é eu assim Eu gosto tanto, muito é? do Bruno Nogueira como <risos> intérprete dos textos é. do João Quadros no tubo de ensaio. Os lives... E última... É tudo o Quadros? Praticamente. O Chico não gosta do Bruno Ex Nogueira. Não, não, não, o não. É Chico não, gosta não é não gostar. O Bruno Nogueira, vou, vou clarificar. É estranho, Chico o Bruno Chico do Nogueira é um grande humorista, ok? Beneficia da parceria, claramente beneficia da parceria que desenvolveu há muito tempo que o João Quadros. Isto que fica sente. Eu não tenho pachorra nenhuma para o tipo de humor daqueles lives. Aliás, eu não vejo humor ali respeito que a maior parte do país veja. Okay? Eu não vejo... É a maior parte do peixe. São a maior parte do país. a maior parte do Instagram É a maior parte das pessoas que andam pelo meu Instagram. Percebo. Acho que fez, prestou um grande serviço à, à, à sociedade civil na primeira, uh, no primeiro confinamento. Pronto. Ok? Ok. Não. Não tenho... Uh, uh, gosto suficiente para a obra dele. Para agora e ver um programa de televisão que ele faz, porque que eu nem ligo a televisão Liguei para ver a reportagem do Chega esta semana Mas nada É, yeah. yeah. eu compreendo Eu, sou, eu só gostava de, Eu sou uma pessoa, eu dou, eu dou valor às palavras uhum. No sentido em que eu não sou... nos que não, letra, não sou letras, não leio não, não muita poesia, não leio nada Sim. Mas eu dou muito valor às palavras Claro sou, Dou mesmo valor a isso e, e, há uma, e há uma palavra que eu odeio E começa a ganhar um, um ódio de morte por essa palavra em específico uhum. É a palavra genial ah. Porque tudo é genial hoje em dia. É. Mano, e quando tudo é genial, nada é genial. Nada é, genial. É, o, é o genial tudo, e o clássico. Tudo passa é tudo clássico também. É aquele... Sim, mas isso o... é mais galão de rua. Calão, né? Mas tipo, Sim. genial dizer que tudo é genial. Mano, o que é que é genial? E classificaram um o programa do Bruno Nogueira como genial? Tipo, ele tem cenas a Odisseia, não sei se viste. Apai, eu adorei o Odisseia, meu. Que é um programa. Que... É um programa que ele fez depois do último a acho eu. Ah. Não interessa. Ah, eu achei que este programa em específico, uhum. o que é genial. Que, é, uhum. que é, uma, é a forma como ele arranjou de, de prender o telespectador. Okay. Porque o telespectador, para mim, e, e, e aconteceu comigo, percebes que aconteceu com a maior parte das pessoas, parece que faz parte daquilo. Okay. Porque, vê é o, porque, porque vê o processo de criação. Uhum. Então tu parece que fazes parte do processo de criação. Yeah. Mas a, a matéria-prima uhum. da criação. Não é genial Aliás, só tenho duas horas para fazer aquilo Por isso é que também não, não pode ser uma coisa, né? não sei Aconselhas-me a ver? Aconselho, eu vou ver aquilo tudo Eu gostei muito É, é semanal? É semanal, sai aos domingos okay. eu é, Porque é uma coisa... Tá Bom, muito diferente pronto. do resto Pronto, eu eu verei é. E, e podemos falar sobre Mas... uma palavra genial muitas vezes não, não. <risos> Porque gênio! Genial. Papá, não que as pessoas hoje em dia Por um lado tens que hiperbolizar tudo Mas também se esgota muito rápido Porque há 30 anos um programa era genial O... O Herman, os programas do Herman Eram geniais e ficavam <risos> geniais durante 10 anos As pessoas, 10 anos depois, também vão ser é genial Achas que daqui a 10 anos as pessoas vão sequer lembrar-se disto? Não, já passou Eu gosto muito disso que estás a dizer Mas para ti, tu és uma pessoa até muito, muito esquisito Sim. Da forma como tu gostas de, Ou seja, daquilo que tu consomes Só gosto de The Wire Só gostas de The Wire, já <risos> yeah. uh, Mas diz-me, para ti, uma figura Hoje em dia, Sim. pública ou oh, não, oh, não vais dizer tipo... o um gajo que trabalha... Ok, uh, uma figura pública, tu, diz ninguém lá, é, conhece. Então. Uma figura pública que tu aches que de facto tem aquele... Um, que é um aquele de gênio. Que havia de génio sim. Sam, Sam kid, ok. E há várias. Então, não, bro, só disse te uma <risos> the Kid. Vou daqui aqui também, ok. É a pessoa mais imediante. Mas justifica-te. Quero que, que é mesmo que tu Justifices me, -me isso. Tem uma me Tenho uma carreira muito longa. Muito diversificada, não só no meio dele, que é a música, e dentro desse meio é muito diversificada, não é? Uh, tem, é? Traz constante inovação, tem, tem parcerias em todo, em todo lado. Não sou só eu que acho isto, também é reconhecido, que é uma parte importante. É que o, o campo em que uma pessoa sincera o reconhece enquanto tal, não é só os é géneros incompreendidos. Opa! Preciso dizer mais alguma não, coisa? Não, não, não, tens que estar. É que Faz instrumentais incríveis, tem letras incríveis, flows incríveis, melodias. O que é que se pode pedir mais do homem? Não. Tem mais do que um projeto de sucesso. É o Sam daqui da Sola, é o daqui do Mundo, tem Orelha Negra. Tem o podcast, três pancadas. Tem três pancadas, sim, lá está. E a plataforma da TV Celas, isso também é uma. Também ok, é uma... Sam, pronto, pronto Sam, sim. Era isso que eu queria saber, porque de facto, é né, quando tu vais. A caracterizar alguém como sendo um gênio Também devemos ter um bocado sim, a, sim. Falta atenção Falta justificação ao que, ao que vamos dizer, sim tipo, Eu acho, eu ah, acho tá. que é mesmo importante tipo, sim, Usar sim, as palavras sim. certas para, que, para ah, qualificar é assim. as coisas Nós um dia vemos de o ter aqui Aviso já, mas o, o Pedro de Leila, advogado de Sócrates Também deve ser um gênio tá, exato. <risos> exato. claramente é. Exato Bem. Pronto Voltei ao Sócrates porque o tema, um dos temas centrais de hoje que planeamos também tem a ver com mentira e falsidade, não é? Mas na via estética, nomeadamente no Instagram e nas redes sociais, esta cultura de parecer mais bonitos, não, mais atraente. Não, é só da mulher, atenção. Não é, não é. Não é Porque não. se tu metes uma fotografia dos teus EBS, também queres aquela iluminação perfeita, também metes aquele filtro que vai realçar mais. Sim. Há toda uma cultura hoje desse perfeccionismo que para mim, vou introduzir desta maneira, para mim é problemática. Eu não, não responsabilizo ninguém socialmente, não acho que pode ter a dizer a Kim Kardashian tem culpa disto, não. não, não, não. Mas ela construiu uma máquina mediática que, tem, que enfatiza isso, pronto. Uh, que tem o problema da expectativa que as pessoas têm sobre si próprias e da, dis, e a, da disforia há uma, há uma doença, uma doença não, um distúrbio de personalidade mental não sei bem como se classifica que é a vigorexia que são aqueles gajos que acham que, que nunca são grandes o suficiente também tivemos a anorexia também temos uma série de coisas Pronto. E... sim, há sempre dois espectros, não é? Claro. Sempre o sim, gordo, há, magro sim, há, Pois há o gordo, magro, o, mas hoje em dia pode ser o raquete, as, que o bicho. As, as ancas maiores As mamas sim, assim, sim, os sim. lábios assados Tens um filtro que, que fica incrível Ai com este filtro é que eu fico bem Mano, é, então, eu, quando tu, eu isso que eu queria Falar agora hum. uh, Quando tu disseste, quando estávamos a preparar o podcast um, Eu acho Que os filtros algum, Não são um filtros, há filtros que eu adoro Mas eu acho sim. que há alguns tipos De filtros em específico Que te hum. metem mais bonito, o que é que é sim. bonito, não é? que eu acho que ainda vem reforçar mais essa coisa de a beleza, o que é, que é ser bonito nas redes sociais, o que é, que é perceber é. nas redes sociais. Há imensos filtros assim, meu. Sim, sim, e sim. Até Eu vi uma Instagramer, não sei como é que se diz, mas acho que é assim, uhum. um, que meteu um filtro tipo real e o filtro, que aquele. Sim. E, ou seja, e o resultado final do filtro que ela tinha posto. É aquela que era a meia. Mano, eu vi. e é assustadora é, é, é. a diferença, meu. Pois é. E de facto, o outro é mais, tipo, para a maior parte das pessoas, o outro, o filtro, é o é um melhor. Claro, sim, ficas mais bonita ou bonita Mas, depois mas é sempre... real, porque tu és aquela pessoa Então tu sabes que não és assim Então tu estás que começas a entrar na, naquela cena Foda-se, não sou assim, estou-me a vender assim, mas não sou assim Eu e, acho e... que deve ser um... Tipo, o Instagram, indiretamente Deve ser das maiores razões Para o aumento de depressões De... Eu ah. acho que não é, não é o Instagram, não, não é as redes sociais. Sim, as redes sociais no <risos> geral. Há várias coisas. Internet está é todo um fenómeno muito complexo, não é? Distanciamos-nos muito fisicamente. Eu, embora não apareça. Passei ali nas virtudes e não vi distanciamento social <risos> nenhum. Uh, bem, mas isso são outros 500. Estavas uh, a falar. Ah, do filtro. pá isso é quase uma máscara que as pessoas interiorizam no subconsciente. Eu tenho que parecer sempre assim, eu tenho que parecer ideal. Isso. Pai, é, eu acho que é muito nefasto. E se a fotografia não tem filtro, não vai? Sim. Por muito ah, que seja um momento Mas, mas também é o reverso. Mas eu também. Yeah, mas eu também vamos uma coisa. Eu acho que. Um, eu, eu não percebo o, o, o, o, o, algum ódio que dão a pessoas que de facto só, só vendem a imagem deles. Mano, foda-se, se tu sabes que vai resultar. Faz isso, e se tu gostas, disso, tu não tens problemas nenhuns assim, indispostos, põe-te à vontade estás a ver? Eu não percebo rebarbados uhum. e rebarbadas uhum. Que acham que, por exemplo, o que a Sara Sampaio fez Que é uma gaja não é? bonita e sim. gostosa caraco, Que fez aquela cena das poses é, assim Sim, fico... era isso que eu ia falar E houve exatamente. muitos comentários de pessoas a dizer Ah, também só estás a fazer isso porque pra, és boa Para quem não sabe, a Sara Sampaio fez uma, uma ação Em que, em que estava em poses menos favorecedores yeah. E se via, tem, tem uma banhinha aqui Não yeah. tem a curva assim exatamente. Mas estavam comentários de pessoas a dizer Sim. Ah, ok, estás a fazer isso e muito bem, parabéns a ti Mas só estás a fazer isso e só te estás a expor assim Porque tu sabes que de facto és uma mulher bonita e atraente O que eu acho que é estúpido Uhum. Percebes? Pois é! Ela, ela está a dizer eu sou, eu sou uma mulher que é vista como bonita e atraente Mas estou-vos a mostrar que na realidade não sou assim tão perfeita Exato. É preciso isto, porém esta é, assim. é, o, é o reverso da medalha Porque eu acho que, por um lado Há muita expectativa e muita tentativa De chegar a estes ideais de beleza Da parte de toda a gente E por outro lado Há um movimento muito forte de aceitação e normalização de outro tipo de, de formas, de corpos, de belezas. Não. Acho que é, que é muito mais importante que ainda bem que existe. Eu não estou a dizer que estamos no pior, na pior altura do mundo. Não, eu acho que até tipo, a nível de gordofobia a nível de. Acho que anda muito melhor. Acho que as pessoas. Já eu acho que a obesidade é uma coisa. Sim. E a obesidade, eu, eu, as pessoas. Isto é, se calhar vou ser mal interpretado, mas eu acho que pessoas que promovem a obesidade, uhum. mano, tipo, ok, tu aceitas-te como és. Mas, mano, tipo, isso é uma doença, isso faz-te mal, isso, sim, efetivamente faz-te mal. Tipo, ser obeso, tu morres com isso. Sim. Um, acho isso errado. Uh, mas também acho bem as pessoas que têm, que eu já vi, pessoas que são obesas, que têm essa consciência que, ou seja, estão num processo é, de deixar de ser obesos, uhum. e que promovem todo esse processo. Isso é diferente do que tipo, ah, eu aceito-me, tipo, estou-me a cagar, estou com xixi, e quem não, aceita, quem não aceita assim, então está no lado errado e não é bem assim, tipo, oh bro, eu não quero é que tu morras tipo, come saudável, come sim, uma saladinha Pronto. mas perder um pé mas é. Mas, mas nisto, nisto aí, tens razão. aí é muito sinuoso, porque, porque é importante que a pessoa saiba sempre aceitar não é? Mas, e se... que seja aceito e que não seja discriminada por aquilo precisas dizeres, come uma saladinha, pá a pessoa não, isto isto o que foi, eu digo, assim, mas isto sabes? eu disse isto no sentido em que eu Porque aceito. Eu, como... eu tenho muita sorte de não ser muito gordo. Sim, mas também fazes desculpa. tá bem, mas tá bem. Sim, mas mas podia eu não, tô... não ter Mas essa eu não estou a dizer isso, eu não estou a dizer que não aceito uma pessoa que, que se aceita ser obesa. Tipo, Sim. bro, eu, se tu estás feliz assim, mano, tens eu... problemas com quem propaganda isto. Com quem propaganda isto é como quem é raquítico. Eu não estou a falar de... de gordos e magos, estás a ver? Sim. Quem... quem tem, um... quem tem, tem, a tem, a tem uma vida que não é saudável. Um estilo de vida que não é saudável e que promove isso um, como se fosse saudável, que não é, bro, que não é ah, saudável isso. Lá. Mas não é saudável, bro, é saudável Olha, ser não, obeso, desculpa. Não, não, não, mas eu vou, vou dizer aqui uma coisa, Palerma, mas no fundamental da tua afirmação, ser desportista profissional também não é, é das coisas menos saudáveis do mundo. Pois é, e nós também é muito promovido. Sim, também é, verdade. também é verdade. Tipo, boxe, etc. Não é precisa. Qualquer, qualquer, qualquer de desporto de alta competição é uma coisa, não só nas lesões, mas na carga que aquilo tem ao teu, sobre o teu físico, não é? Aos 40 anos mas, não sentem os joelhos, muitos deles. É sim, normal. Então, eu sei, ok, ok. Também é verdade. Também é verdade. Mas, no entanto, levam uma vida muito mais sim. ativa e saudável e, e, e lucram com isso. uma de desgaste. Sim, é tipo ser ah, mineiro. Sim. sim, e lá está. De ser horríveis é. e ficas com os dedos todos fodidos estás a perceber? Não, mas, ué, mas eu acho mas Lá está, eu não vou nunca na vida Vou me virar para alguém e dizer Bro, Tipo, corre, não. ou Bro, come tipo, Se tu, se tu sentes-te confortável assim Mano, eu quero é que sejas feliz Sim. Nem que seja daqui a é Sim, 10 anos eu não quero, Mas daqui 10 anos eu não quero, ser eu quero, feliz eu Acho que as pessoas não se devem sentir mal consigo próprias Mas Não devemos ser tão impositivos Como às vezes somos No nosso discurso em relação a tu devias ser diferente porque eu sou melhor do que tu eu acho que é mais isso o problema, não é, o problema não é acho que ninguém hum, propaganda a obesidade há, há pessoas, pessoas que, que a sei. propaganda okay. a fazer então, propaganda é isso. Um problema o que eu acho que a maior parte das pessoas faz é ok, ela é obesa mas não merece ser gozada por isso. E, mas ninguém e é, merece assim, ser gozado por nada, E é, bro. E é isso. O, aqui o que, devia, o que devia acontecer sempre é... Tu não podes ser gozado pelo teu corpo. Há Sim, coisa, mas... Podes fazer promodar, mudar, mas muito, em muitos Poder, casos... Pode, podes é Olha complicado. para a cabeça dele. É, <risos> podes fazer promodar. mudar. Mas, mas não. não. <risos> aqui um bocadinho de body, <risos> body shaming <risos> <hoje>. Exato. Não, <risos> não. vou dizer uma coisa. vou dizer uma coisa. Se há coisa que eu não sou, tipo... Que sou tipo. Imagina, eu, eu, eu tenho muitas inseguranças. Hum. Como toda a gente. Com a cabeça ou não? Não, com, tipo, com tudo. Com, tenho inseguranças a nível, sei lá, tipo, de um, escola, saber hum. Cenas académicas. E agora, tipo, a nível da de... No <risos> <risos> Não tenho inseguranças. Mas, mas, mas por acaso, Eu acho isso interessante, e já podemos passar para o outro lado: que é tu. Dizeres publicamente uhum. hoje em dia que, pá, de facto eu não concordo muito com isto. Acho que, imagina, vais a uma página de um gajo estás a ver, que promove a obesidade, ou promove, uhum. sei lá, o tipo, consumo de drogas, Sim. o que for, e tu vais lá e, e, e criticas aquilo, hum, parece que automaticamente que tu és gordofóbico só uhum. porque estás a criticar opa, um, um modo de vida Que achas que para ti, no teu, no teu ponto de vista opa, Não é, não é todo saudável E automaticamente, se calhar para muita gente És, és logo tipo yeah. rotulado como gordofóbico Quando na realidade, sim, se calhar és, és o menos gordofóbico sim, possível Sim, sim, tu podes estar Que hoje em dia o que há mais É Passando ao tema É uma diferença Muito grande entre tu Criticares <risos> Uma determinada ação da pessoa ou atitude e com isso estás a rotular a pessoa e a torná-la isto. Ou seja, és gordofóbico quando, tu tá, quando a, a crítica é pá, não devias propagandear um estilo de vida que não é saudável. Estás a influenciar outras pessoas nesse sentido. Ou a fazer piadas que, yeah, não, yeah. que não deviam ser feitas. Que eu acho que tudo deve ser feito. Pronto. E a questão do humor é mais complicada, como tu vem. É é? Foi uma semana muito interessante para mim. Porque foi a primeira vez, esta semana assim, semana passou, que eu fui... Imagina, eu agora vamos dividir as pessoas. Eu, se calhar, vou dividir errado, mas é assim que funciona Sim. para mim, que é... Eu sempre que faço alguma coisa, uhum. uh, pegar com o pessoal de direito, e eu, eu me faço já algum tempo para cá, eu sei mais ou menos como é que é o tipo de reações. Sim. É insultar meu filho da puta, isto estás a ver isto e aquilo, falar de Lenin... Recebes mais insultos <risos> da da esquerda. Não, e recebe aquele insulto tipo, pá, insulto algum do é eh, filho da puta, corno não okay, estás e okay. eu aí já estou habituado, nunca tinha recebido insultos de pessoal de esquerda, uhum. percebes? E é completamente diferente meu. São mais criativos? São muito mais criativos e, e vão tipo, e são, e são aquilo que criticam muitas das vezes que Isso ainda é mais acho que é então. porque um gajo direito direita chama filho filha. Do... Não, é um gajo de direita, não posso dizer estas cenas, estás a ver? Porque, de facto, não. Yeah, é eu está, digo... está. Uhum, porque, imagina, eu, eu gosto de coxer. Uhum. Eu sei perfeitamente que eu já fiz muitas coisas a gozar com a aventura. Eu sei perfeitamente como é que vai ser o re... tipo de reação. Sim, já disseste de... isso. Que é o filho da puta, é possível, do que quer. Que é que o salto de esquerda. Critica que ele próprio é. Uma coisa que me chamaram hum. que eu acho que isso era impensável. Verão para uma gajo dizer isso hum. que é tu. Tens o ego frágil, mas estás a ver? Tu não és homem porque tens um ego frágil. Eu não te posso acusar de uma coisa porque tu tens o ego frágil. Mano, imagina isto, isso será o contrário. Eu viram para uma gaia tu tens o ego frágil, percebes? E aquilo que tu estás a defender, tu estás-me a dizer a mim, que também, por acaso também defendo, Mas imagina que eu defendia. Sim, sim, sim, o sim, teu sim. argumento é aquele que tu não gostas que eu te digo. E eu, o outro lado. Outro tudo, lado. Mas o problema agora é que a balança está invertida. É sempre válido tu criticar o opressor, entras. Pois é. E tu tá, tens, tens azar nessa lotaria genética para ir para o momento. Ser, ser homem branco e hetero. Sim. que Pronto. sabe, não é? Yeah. Então, etc, etc. Pá, mas o teu post, quem quiser, olha, eu vou eu meto na descrição o teu post para começar, para mim, para mim, e para muita gente, é, aquilo é feminista. Aliás, tive com a minha antiga chefe, que para quem não sabe, eu, eu, eu trabalhei em igualdade de género. Vimos os dois a post não, não, não. Vimos, os dois a... Vimos os dois a post Ele está-se a sentir tipo oh, Não, Uma porque eu sei a perfeitamente aquilo, aquilo. Concordamos. Isto é feminista, não, isto é normalizar achei. o sexo Eu também achei Um período Pronto. Ah. E depois chega lá uma tirada que por acaso menciona a África Mas que só se for descontextualizada É que não se percebe, não é? Porque é pelos meninos em África oh, Que era aquela expressão que diziam quando éramos putos Para, não para dar valor às mais... merdas Para, para, para mim para era dar valor às é coisas É para valorizar as é coisas, isso. nomeadamente a comida Porque de facto, no continente africano E não só, mas no continente africano Ainda há pessoas a morrer mas de fome Mas eu fui e 7% é das, das pessoas que morrem de fome 7%, das, das, Ou seja, 7% da pobreza em África uhum. E de pessoas que de facto são subnutridas são brancos Em África? Sim E dos 100% Ok 7% S Dos 100% Pronto, do, ok do, Não é dos 100% T Sim, sim, sim. sim, sim. Tu, sim não é, mas seste os... meninos em África Sim, mas não disse, mas, não, não, vou, não disse mas que, foi, foi por isso que eu escrevi os, a... os meninos Que era para não dizerem que eu fui je, Fais meninos Fais meninos sim, Cara, sim, também sim, não sim. é só blacks que morrem infelices 7%, é. 7% Pai, eu, eu fui ver e era 7% Mas tipo, porque países com eu vi que era na África, África do Sul, Sul tinha bastante. País que eu dizer, Na África do Sul, e só estou a pensar na África do Sul e na Namíbia. Na Namíbia. Algéria Na tens bastantes pessoas que são, que são brancas, não é? E ah, Algéria, é na África do né? Sul são consideradas caucasianas. São, são, árboles, são brancas, não, é? não é porque. porque... É pá, desculpa, não, porque. Desculpa, mas eu, eu sou tipo. Estás a ver as gajas que é tipo A azul e a S e a e a Não, para mim é azul. Não, não, não, não é isso. <risos> não para é tipo. É moreno, é branco ou é black. Tecnicamente são árabes, à partida. Pois, eu também acho que sim. Hum. Principalmente, okay. principalmente, principalmente claro. na Algéria, bro, porque ah, okay. é muito perto, não é? Sim, sim. Okay. Sim, eu falei, Algéria, Algéria, eu eu falei a da Algéria, falei da África, África do, Sul, é... do Sul que eram os um dos Algéria, principais é... países okay. que estão mais sim, África do Sul, pronto. Sim, mas as pessoas a morrer de fome não, na África sim, do Sul subnutridos okay. é que não quer dizer que importa, fome. isto já desviou muito de qualquer maneira. Uh, hum. E tu recebeste críticas de machista e racista só por falares de eu fiquei e a questão é o que importa ali? É, a mensagem. é o oposto! Pois, exatamente. É o oposto! É. Mas sabes. Atenção, eu quando vi esse teu posto. Posto? Este teu, post, post, este este opa, teu post. <risos> Tipo, eu concordei à brava. John, eu vi aquilo e eu fosse. Este gajo é meu. É meu meu amigo. Tipo. Muito obrigado, fiquei contento, Não, fiquei contente por obrigado. ti porque achei eu fosse. Não, este gajo está a fazer uma cena tipo fixe. Para além de ter piada e eu vou morrer a, a, a ver uhum. isto a elucidar o resto das pessoas para assim dizer tipo é uma coisa que é perfeitamente normal e que realmente há... que é o período que eu nem lambo, eu nem, nem gosto é uma cena que eu não gosto tipo é uma coisa que eu não faço na vida real aliás até o meu comentário minetos com o período é uma coisa que eu não, não me sinto confortável não para não gosto não, não, é, uma sim, coisa não é, é coisa mais possível. agradável sim mas escrevi lá porque e escrevi lá, de não, lá claro, assim, eu não gosto não é uma tipo... cena com... yeah. Tu... E que serias cancelado por essa hipocrisia Por causa do faro claro. Claro. Isso tem que... ah, pai, Não disse não, mas por causa do faro Estás <risos> a ver? Mas quando tu falaste e me mostra... e principalmente quando me mostraste a mensagem tipo, Eu fiquei, este pessoal está mesmo todo podre meu hum. tipo, Em vez de tirarem a piada disto que Tinha piada, vou te ser sincero E uh, a mensagem importante disto Não, estão tipo a querer insultar E a Sim, querer mas... tipo Mano, mas eu não interessa. Eu, eu passo bem e não tenho problemas com, com isso comigo. Não é, não sim, é aqui é o um ponto é falar sobre mim. É sim, mas, mas não, sim, mas não é falar sobre mim. Eu que se foda. Eu, isto, mas achei engraçado, eu, agora é porque eu quero trazer coisas hum. interessantes sobre isso. Que é, os argumentos que se usam. Eu queria deixar aqui claro duas coisas. Que é, se eu disser assim, o Francisco é um camelo. Vocês todos vão saber que tu és um camelo. Uhum. Se eu disser, o gajo que está ao meu lado é um camelo. Quem é que o gajo está ao meu lado? Quem é que é? És tu. Tu vais reagir a isso. Serviu da carapuça. Claro, as duas. Mano, obrigado, bro. O que é que é essa cena do serviu-te carapuça? Não, bro, tu estás a falar de mim. Tipo, tu me defendes. Claro que serviu a carapuça. Impuser... A cena do argumento, usar a carapuça, é estúpido. Não faz sentido, mano. Se eu tu me a dirigir a tia, mano, eu vou-me defender. Não, não, tipo, não me serviu a carapuça. É, é estúpido. Tipo, claro, eu não estou claro, a defender-me claro. porque tu... Porque ah, é... ok. As pessoas dizem, estás-me a responder é porque serviu a carapuça da minha argumentação tremenda. Que é uma argumentação estúpida. Okay. É uma eválida, não é válida Pois, e quando tu apenas e só possivelmente a contestar. Por isso vamos tipo, claro. parar com o servidor da carapuça, que se irrita, meu. Ah, mas, é, mas é fácil. É aquela não, é Já está, já bro. Ele, é. O pessoal já faz, tipo, é tipo no telemóvel, carrega, tipo, em meia de tá de palavras, já está lá. Pois isso é, isso é, isso é ridículo. Ah oh, não, e, e depois querer fazer uma, quase uma... uma... Quando, quando se critica alguém, fazer quase uma psicanálise. É porque ele é assim e de um gajo que, é que tens escondido fala. no ah, teu E depois ficas ofendido e tava aí outro. Vanga ter... que a na sala, a primeira vez do hoje, se no sofá. E depois um... tentar saber em Pá, que não, escola não é que faz tu andaste. Mas isso, mas isso para qualquer coisa. Mas queres saber uma coisa? Hum. Que agora é parte que tu quero que tu fales um bocado sobre isso. Hum. Hum, que é, nós já falámos aqui no podcast, hum, não sei em que episódio é que foi, mas foi no início, que... Hum, o discurso, um discu o discurso de ódio, que para mim é discurso de óbvio, uh, uhum. afeta os dois extremos, afeta os dois lados. Uhum. E quando tu queres juntar as pessoas e trazer as pessoas para o teu lado, com este tipo de discurso, tu vais afastar. E eu vou dizer uma coisa, eu tenho os meus... Eu sou uma pessoa, felizmente hoje em dia, já, eu sei aquilo que para mim é o correto e o que não é correto para mim. Uhum. Não é por eu receber insultos de uma pessoa que até concorda comigo na maior parte das coisas que eu vou ficar, ai, ah, se calhar este, tipo, este lado não é o correto. E eu sei perfeitamente aquilo que eu que eu defendo. Mano, e não é porque defendemos -me uma coisa que eu vou gostar de ti. Estou-me uhum. a cagar para ti, estás a ver? E tu também podes estar a cagar para mim. Sim. Um, mas pessoas que, ao contrário de mim, se calhar estão um bocado na dúvida, mano mudavam mano É, isto? Bro, é isto, mano, saem logo, sim, mano sim, é verdade. Porque me estão para aturar estas merdas, mano Concordo, com, concordo plenamente contigo Porque isto contigo. é, são pessoas chatas, mano por... São pessoas chatas, meu <risos> Sentes atacado por um lado, então viraste para o outro Vais procurar refúgio no outro, é verdade É uma consequência prática assim, mano. disso mas, mas tu disseste aí uma coisa ao início Que é fácil de pensar assim, mas eu acho que não é verdade Aliás, comprova-se que não é verdade Isto não é procurar a união não é procurar a integração e a igualdade, como se diz isto, é política identitária que te pretende separar por coisas que tu não escolhes, não. ok? E depois, com, ter... com base em determinadas opiniões que tu tenhas, podes ser mais ou menos bem-quisto numa determinada comunidade ou grupo político, mas a ideia aqui, infelizmente, não é união, não é todos para o mesmo lado. É todos para o lado que convém a, a esta agenda política identitária, em que se sobrepõem as tuas características, que foram oprimidas ou não historicamente, e não é as tuas, são as, são as da Utreme. Um, para, para veicular um posicionamento Pá, isso não pode acontecer De todo, por conta a mim acho, pá, espero, que, espero que ultrapassemos isso muito rapidamente Porque está a criar uma grande Clivagem na sociedade pois está, pois está. Por causa disso, exatamente disseste Porque pessoas relativamente moderadas Moderadas é um termo mas, mas, mas pronto, que estariam ao centro Ou em dúvida nas questões Ficam radicalizadas por causa desta barbaridade Porque sentem Vou dizer uma coisa, mano Eu... E agora vou, vou, vou, estar, vou, estar, vou ser sincero nisto. E eu não levei a mal, estás a perceber? Uhum. Mas por acaso, nesse dia, depois aconteceu outra coisa. Que eu não vou trazer para aqui, mas fiquei já esclarecido. Um, que basicamente eu tinha um, uma proposta, não vou dizer o que é que é, mas que numa, pá, não me incluíram. Eu pensava assim: tinha pensado, ou seja, recebi aquilo, na, à noite recebi uma notícia e, e aquilo afetou-me. Ok. Porque ou seja, o que me afetou foi a notícia, mas foi tipo uma bola de neve, estás a ver? Sim, sim, sim. E eu fiquei tipo um dia ué, a pensar nisso: tipo, foda-se, eu estou aqui, eu não quero ofender ninguém. Imagina, eu, eu gosto de que as pessoas fiquem incomodadas, mas não é, tipo, eu não quero que ninguém se sinta tipo ofendido uhum. ou magoado com alguma coisa que eu diga, não é? Um, sobretudo algo que eu de facto defendo e, e sou contra quem usa o humor ou o que for um, como ofensa gratuita, estás a perceber? Sim. Um, ah, eu achei engraçado e, eu, e outra coisa que é os bodes expiatórios que, que nós portugueses temos uhum. e um, é que isto é muito engraçado e falei do Nogueira, que é para agora trazer para Nogueira o Nogueira eu gosto, de adoro Nogueira, mas também adoro Sinal de Cortes uhum. várias pessoas serão assim ah, és um Sinal de Cortes número 2 que eu até fiquei Sim. elogiado, porque não sou, longe disso mas deve ficar, olha, boa vou uhum. encher um dia deste uhum. <risos> olha, engraçado <risos> um, mas depois são pessoas que partilham as merdas do Nogueira e atenção, nada contra, porém o Nogueira em televisão pública, em horário nobre, disse isto, eu passo a citar, sim. que os pretinhos na África, que eles são é preguiçosos, eles não têm moscas para comer, que se levantem e que olhem como moscas, não sabem que é um bife, vão à net, Isso também devia ser o... ah, ofensivo, não é? como é que é? E é o Nogueira que agora está tipo ui, e é um gajo back book, sim, faz, sim, não sim, bro, pois, mas para uns já é tipo facho, já isto, já é aquilo, e Nogueira, boi, está lá em cima. É só, é só, uma, senão, é só esse bode gente... expiatório que eu acho que, que temos buscar... que acabar. Está bem, mas se quiseres buscar as hipocrisias, Sim, ah, mas é isso que, que me irrita um bocadinho. Esta cena de teres uma pessoa com um bode expiatório, tens duas, três pessoas sempre, com um bode expiatório ah, e vais claro. sempre lá porque bater nessas é é pessoas. Porque é difícil substanciar os argumentos, é como, é como a falácia há de Hitlerum, não é? Qualquer merda. O Hitler também era assim. E o Hitler? E o Hitler? <risos> e o, Hitler. o Hitler também começou e, assim. E em Portugal não sabe a Quer dizer, tu tens... <risos> olha, tu quando tivesses um filho, às se ele por acaso pintar bem, pelo visto o Hitler tinha o potencial para ser bom pintor, olha o que o Hitler também pintava, tu não deixe o teu filho pintar. Uh, uh, não estás foi o, o, o, uh, o Bill Var que disse: qual má, qual má pessoa é que tu tens que ser para fazer merda e nunca mais ninguém chamar Hitler a um puto? <risos> Mas há Hitler, tipo, imagina-se. Tipo, acaso... Deve haver, então há, há pessoas nazis hoje em dia. Não pois não, também, é, é, também é, é, Infelizmente <risos> também é verdade, é. Mas tens -me <risos> meu mas, é, mas são os votos expiatórios, é isso? É a, simpli, é a simplificação, é o hominem completo. Yeah. Quando, se quer, quando nem sequer se deram ao trabalho de analisar e perceber, se calhar, a própria pessoa que estão a referenciar como negativa, não importa. E outra coisa, não sei se concordas, Que uhum. é tu imagina. Tens esta opinião que é, olha, eu um, sou a favor, obviamente, de pessoas de trans que podem têm que ser incluídas em todo o lado, uhum. vamos lá, força, eu sou totalmente a favor. Pá, mas já vamos ter que... Mas, mas tu dizes mas depois dizes, atenção, eu acho que no desporto tem que... Sim, já tivemos um episódio sobre Já isso. falamos sobre isto, pronto, e de repente Tchau. já és transfóbico. Pois é, eu acho que E quando que tu, é tu ficas tipo, bro, não, eu sou a favor, tipo, é, nós temos que, as coisas não podem ser tipo à toa, né estamos a prejudicar o tipo, não, não te lembras de conversarmos sobre desculpa, isso? Já, já, já fizemos tipo 20, primeiro podcast. Já 21 exatamente já passado um tempo, mas pronto. Uh, uh, lá está, mas isso é, isso é um exemplo. Se tu não concordas inteiramente com todos os pontos daquela agenda, tens o teu rock e és uma merda. Até logo, e o que é que tu fazes? Tu não, mas o que é que muita gente decide? Pronto, então eu vou àquele lado que até me ouve. E acolho mais ou menos a minha opinião. As o, as problema é chega... o problema é que uh, O problema é que... os lados políticos, que não há não isto de mão é unificado, mas papagueadores da, da diversidade. E tu, desculpa, estás boé a esticular o isco os braços, estás mesmo a dizer as mãos. Estás mesmo da Boé. É da Fox Tina. Está ah, uh, mesmo, Os lados. Eu não ia dizer nada. Mas... Papagueadores. <risos> Da diversidade <risos> e da inclusão vale... Foi Valentino, não foi? Que, tás, tás, que tu com aqueles pequenos... Is... Are you entertained? Se não, Cláudio... São... <risos> uh... <risos> São dos que menos ouvem, porque já têm uma agenda muito, muito bem definida. E pá, e depois um dia... Vamos ter aqui pessoas sobre as. que eu vou expor uma teoria um bocado desenvolvida que tenho sobre isto, mas não, não será este momento. Que este, porque isto vem tudo de cima, vem tudo assim de grandes cérebros na academia que depois fazem isto passar politicamente, depois socialmente. E há um problema de tradução, é o que é. Mas bem. Uh, tu disseste uma coisa engraçada no meio disso. Que foi. Eu gosto das, assim como... Estás atento. só mandar. <risos> Desculpa, estava a pensar no Valentim. <risos> o. Eu gosto de incomodar. Porquê é que gostas de incomodar? Bah, porque imagina, porque hum, eu se não tiver a incomodar alguém uhum. é porque estou a fazer alguma coisa errada. Muita coisa errada. Porque se tu estás, hoje em dia, se tu tens a de ter uma opinião e se ninguém fica incomodado com a tua opinião, bro, certo. és insuos. Ok. Estás a ver? És empata fodas. Okay. Mas, pela mas prefere, prefere incomodar o pessoal de chega? Não, eu, prefiro, eu gosto de incomodar... Imagina, eu, eu, tenho, eu escrevi uma merda opa, escrevi uma merda no, no Facebook em 2017, há 4 anos atrás, que disse... Ciclopédias. Assim, que disse assim, uh, nos meus 25 anos, já passaram, uhum. o que eu gostava de fazer era isto, isto e isto e ter 30 minutos num comício do bloco de esquerda. Estás a ver, mas a gozar. Opa, eu, imagina, eu gosto, eu gosto de gozar por todo lado. Sim. Obviamente que é mais fácil para mim pegarem coisas... Chega neste caso, muito específico, porque uh, é fácil. Sim. Tens ali um, né, um saco de boxe que é só chegar lá e dá para... É um é tui, tui, tui, bro. Não, é, não, isto é exato. Um, do que pessoal de esquerda. Ou com o bloco, ou com o PCP, sim, que sim, sim, Mas sim. também é muito fácil usar com o PCP. Muito fácil. Percebes e... o que eu estou a dizer? Mas não é por eu estar a gozar com uma coisa que eu sou contra essa coisa. Deixa-me deixar explicado aqui. Eu sou contra o Chega. Mas não hum. sou contra... <risos> Mas não sou contra outras coisas que gostas a ver. Não é para eu estar a fazer um, uma piada ou para eu escrever uma cena qualquer sobre um, um, um gordo que perde um pé com diabetes que é. eu sou gorlafóbico. Sim, sim, sim. Se eu conseguir, atenção, se eu não conseguir naquilo explicar alguma coisa, aí só sou mal. Estou a ser mal. Estou uhum. a ser tipo péssimo. Se eu conseguir passar alguma mensagem com aquilo que estou a escrever, também posso estar a ser mal. Mas tentei. Aí, não, é verdade. Mano, é verdade, bro. É, é. Como sim, é que sim, tu evoluís sim. como artista? Ou como pessoa? pessoa como seja é, que que entrar, é fazer entrar, merdas, agora. mano. Você claro, e, e pode acontecer que um dia tu faças algo que, que é verdadeiramente ofensivo e se tiveres uma intervenção construtiva de alguém para ti que mudes de opinião. Não tenho problema nenhum, toda, mano. tens todo o direito de errar e mudar de opinião, obviamente. E atenção, tu, e, eu, e tu e toda a gente eu, eu, eu nem por isso. Já estás, tu já estás, né? já, estás já, já é? Como é que era aquela história daquele... Hum, Acho que foram vocês que me contaram uh, daquele um, nazi uh, que tinha uma loja de música ah, é. sim, e sim, só aos 40 foi tipo, no podcast. Era, ele tinha para aí 40 anos não? Quando, acabou, quando fechou a loja de música cedo. Assim. <risos> não, mas ele começou muito cedo, começou aos ah, okay. 19. mas, mas ele, ele teve muito sim. tempo como Exatamente. era nazi durante muito sim, tempo. Mas isso é diferente, sim, mas não é, não é, isso, é diferente. É, é, é, durante é a quanto. tua evolução humana, nessa tu história em, mas nesta história o verdadeiro MVP. É o contínuo da escola, que em vez de lhe foder o focinho deu-lhe um abraço. Exatamente. E esse é o verdadeiro MVP. Foi o gajo sim. que me desculpou, deu outra face. Eu sei que isto é bem católico e vem na Bíblia, estás a ver? Mas, mas é verdade. Não. Dar outra face, dar tipo, ah, foste uma ah, merda... Não, mas, mas, mas, mas isso, isso de facto resolve problemas. Resolveu neste caso, o gajo só ajudou sem jihadistas e... Sim, sim, uh, sim. E, sim, exatamente. Exatamente. Só, sim. <risos> e tu o que é que fizeste? Estás em casa, acho que eu se enquanto cagas, vai-te fuder. E yeah, yeah, ia falar para a tua bolha. É. pois, é complicado. É complicado. Às assim. vezes irrito-me um bocado. Olhar para a porta mesmo. assim. <risos> não, mas Pronto, não. já sabem. Deixem like. Vamos, vamos, vamos... Vai ser doado um cêntimo por cada like. Era a Era daqui. Era tinha, olha, Tínhamos um e meio para isto. Mínimo... Vá, vamos, tá mínimo oitenta likes. Vá, pois pô, vamos, vamos dizer lá. assim. 80 cêntimos. Merda. Preferem um cêntimo ou nenhum? Yeah. E olha, já agora, disse para quem quisesse, pessoas novas, seguir-nos no Discord, é passando está na descrição. Yeah, é lá grande. fazemos Aquilo coisas. Muda, o, o link tem que mudar de semana a semana. Mas é? vou, não, fazemos, é. fazemos lá coisas giras. Fala-se coisas engraçadas. Sim, muito, muito engraçadas. Estamos hilariantes. Yeah. E, e pronto. E Gostás? tem uma aplicação melhor que o Tinder. É verdade, é verdade. Temos lá, tem um, lá um, um Date, date room, room muito forte. Muito picante. As pessoas. E o poderito passa a vida a ver por mim. Passa a vida a ver Um abraço ao pedrito. <risos> pedrito, pedrito. Um beijinho para ti e para todas as Dianas do Discord. Dianas que podem não ser só de género feminino. Queres dar a tua catchphrase? Pá, aí comportem-se. Pronto para gravar? Eu estou. Ok. Ei, bro. Nunca me mete impressão, mas ouvir aqui nos ouvidos, é te Tá? Normalmente é pronunciado. Acho que alguém ouviu aqueles traduzí-los. Ele queria dizer nas falas. é, por é eu meu, meu, ter... ah, meu, meu. Ai. Eu não estou a moado, mas isto é um quebra-tesão, meu. Pois é. Foda-se. <risos> Sentiste que estavas a pôr o antigo e rebentou antes e depois? Senti que me vi nas calças. Eu como e... é como senti. Pois. É pior, depende do de ponto de vista. Não, mas, imagina <risos> <risos> <risos> mas, é, mas imagina, mas é que ele vira medo. Nem, é isso, nem tens. Se calhar nem estás te quando vieste. Já te aconteceu? Não sei. Imagina, podes, tipo, largar aquele, aquele fluxo Não, come, sim, yeah. eu mas eu estou a falar tipo aquele veja é um... a Estás a falar um... yeah, Acho que eu é impossível. Que... Não, é, é possível. É possível, é, possível. Porque... é possível. Tudo é possível. Tudo, tudo, depois é tudo é possível, facto <risos> Principalmente na sexualidade. Exato, exatamente. Mas pronto. Ah, bem, vamos lá. Vamos. Nuances. Vamos.